Boa tarde, eu sou Isaías Dali, do projeto Reconexão Periferias, da Fundação Perseu Abramo. Recebemos hoje aqui, para a sessão Perfil, da revista Reconexão Periferias, essa grande liderança chamada Milton Barbosa, o Milton, um dos fundadores do movimento negro unificado, e que veio aqui hoje conversar um pouco sobre a vida dele, o despertar dele para a política e também como ele está vendo o Brasil de hoje. Tudo bem, Milton? Tudo bem. É Milton, é... você está com 72 hoje, é isso? Isso. Que, que legal. Me conta um pouco é, como que foi a sua infância, você nasceu em Ribeirão Preto né? e depois veio para São Paulo. Como é que era o Milton criança, o Milton adolescente? O que, que ele costumava fazer? O que, que ele gostava? Então, eu vim de Ribeirão Preto com três anos de idade. Né? Eu, minha mãe e minha irmã, a mãe que sempre cuidou de nós. E já com seis anos eu entrei em uma escolinha particular da dona Ana Rita Santana, professora negra, e tocava, ela era de uma família de músicos, né? ela tocava piano, tinha as irmãs que tocavam piano, cantavam, tinha o um irmão que tocava violino, né? Então, eu fui criado na, na, com essa na escolinha, com essa, com essa professora. Inclusive, teve um período que nós mudamos o porão embaixo da, da escola. Né? Então, a gente é, tinha muita intimidade e, e ela gostava muito dos, dos alunos negros que ela tinha. Né? Ela tinha isso, muito... isso foi em São Paulo? São Paulo já? São Paulo, no bairro da Bela Vista, no Bixiga. Ah, que bacana! O bexiga. E, é, e ela tinha os alunos, os uh, brancos, classe média. Depois eu fui ver que tinha uns, uns caras que tinham famílias de, de nome. Tem aquele que, médico lá, que tem, é, tem aquele um instituto lá próximo só das Clínicas. Acabo esquecendo o nome, mas uh, eu vou perceber que eles tinham estudado lá também. Então, tinha figuras ilustres. Tinha os parentes do Orlando Silva que estudavam lá com a gente, entendeu? O Orlando Silva, cantor, não é o. Sim, não o deputado. É... Hã? Não, não deputado. Não o deputado, cantor, famoso. Sim. E tal, né? Então, ela, ela era muito respeitada e tinha os alunos, ela adorava os alunos negros caratinho, Garatinho, né? que é, nós éramos quase filhos né? Era, era muito interessante, entendeu? Entendi. Então, é, e, e, e depois você, eu estava lendo aqui, você, você foi fazer economia na USP. Como foi essa passagem desse aprendizado de música para a economia? É, então, a grande realidade é que. O negócio de música não era a minha, né? apesar que ela tentava insistir e tal, mas <risos> a minha área era um outra, mais de estudar, aquelas coisas todas, lia muito, né? eu lia bastante, tá? e ela não era mole não, ela sentava por, ela tinha uma régua que estava até preta, de tanto que ela usava, e, e ela sentava por, depois da... da, da... Terceira reguada que você levava, nunca mais ela te pegava, porque sempre quando ela vinha tomar lição, você já tinha estudado, sabia tudo. Era muito interessante essa, essa, essa, essa relação. Né? E ah, a vida no bairro estava na vista, eu ia na, na igreja da Quiripita, né? a gente brincava lá, jogava ping-pong. E os negócios que você vai aprendendo também é né, que, por exemplo, as menininhas brancas nunca queria saber do, do, dos negrinhos e tal, né, aquela coisa toda, então você já vai tomando tenência de um monte de coisa, né, nos ambientes que você vive, mestrado de brancos e negros, mas você vai percebendo que há diferenças, né? Comecei a trabalhar bem cedo, que é criança ainda, entendeu? Eu fugia, ia lá para o campo do Éden jogar joga bola, ficava no meio do, dos malandros jogando bola, tinha de tudo, né? Malandros, trabalhadores e tal a coisa toda. E o um negócio que é interessante. E terminado o jogo, a gente ia para o campo do, do canto do, do campo do Éden e a gente ficava lá. Nós, moleque, contando vantagem, né? E a gente via os malandros tava para dentro do, do, do mato para experimentar revólver, aquelas coisas que depois eles iam ir à luta, né? E isso aí fez a gente perceber, depois eu fui entender que, né, que eles nos protegiam. Ninguém mexia com nós, mas era muito respeitado. A cabeça da malandres que ele era bem diferenciada dos de hoje, né? mas com eles lá nós estávamos muito seguros, eles cuidavam da gente. É, é um negócio interessante. Teve uma vez que eu estava vendo um caso de dois que tinham saído, dois um malandros disputando, traçado, na, saído na porrada, né? e eu, moleque, eu fiquei prestando atenção. Depois, no um outro dia, eu tô, é, nós jogamos, aí estamos do lado, lá, que terminava o jogo, a gente ficava no canto, lá, no canto a vantagem, e eu estou vendo uh, um dos, um dos malandros que estava na, na briga lá, né? eu estava olhando, e aí ele percebeu que eu estava prestando atenção, ele pegou um negócio de abacaxi, tirou assim mim, falou, neguinho, eu sou Aí eu pensei, Mano, eu pensei, eu vou matar esse cara. Mas depois eu fui perceber que, na realidade, é, ele estava me protegendo, porque você criança, você vê os rolos todos, entendeu? Depois, a história vai ser de você. Então, a, a, depois eu fui entender que havia uma proteção. Então, você vai tomando consciência com, com esses fatos que vão acontecendo. né? Você vai percebendo as diferenças, quem, quem te defende, quem te, te ataca, te sacaneia. A questão da violência policial, por exemplo, no, no bairro da Vila Vista, a polícia... Joava gente pra caramba, entendeu? Uh, e aí você vai percebendo as diferenças de tratamento. Tá? Você São vai uma, percebendo uma um pouco o lugar que o mundo quer reservar para cada um. Exatamente. Então, essa coisa vai fazendo você ir tomando consciência das coisas. Fala um pouco e... para mim, Milton. Como que era uh, esse... Essa malandragem, o que era essa malandragem? Era o quê? Futebol, sinuca? Fala um pouco disso. Essa malandragem que você conheceu lá na sua infância. É, é um negócio mestrado, tinha de tudo, né? <risos> Entendeu? ela então, tinha de tudo, tinha... Tinha de tudo, tinha não, traficante, de tudo. e lógico que tinha muita gente que não tinha nada a ver com nada disso, entendeu? Mas sempre fomos tratado com, com racismo, com violência, entendeu? A, a, a polícia, quando vinha, vinha com tudo. A gente vai, você vai percebendo essa diferença de tratamento. Tá? E eu, que era um cara que, é, por exemplo, teve um período que eu Saí da escola, mas depois eu fui de madureza, entendeu? É, e, e estudava muito, em 73 entrei na Universidade de São Paulo na economia. Né? E já a partir daí eu comecei a ter ações políticas, mais a nós fazíamos... Que ano é, foi que você entrou na economia? Em 73, que Torno ano de 25 anos, né? Em plena ditadura militar. Sim, em plena ditadura militar. Deixa eu só dar um esclarecimento. Para os mais jovens, madureza era um curso equivalente ao supletivo hoje. Isso. Então, você correu atrás. Você estava, digamos, com um, uns anos é, é, atrás, em relação à sua idade. Você foi lá, recuperou. Pra... E o que, que te fez correr atrás dessa coisa do... Eu vou, eu vou entrar na faculdade. É, é aquela coisa, você, você, como eu vinha de uma... Vivia, tinha uma professora, vivia num ambiente uh, intelectualizado, entendeu? Então, eu lia muito, né? Lia muito, assistia muitos filmes, era importante. Então, isso vai se construindo uh, por dentro, né? na universidade, na economia, percebi que, que aquela economia estava subordinada ao capital, né? por isso que não, não, não priorizei, né? Nós, embora tive intervenções junto ao movimento estudantil, mas foi no movimento social que, que eu investi, na né? categoria de trabalhador, trabalhei no metrô, no metrô duas vezes lá, puta por intervenção, né? Em defesa da, das questões dos trabalhadores, de negros e tal. Então, você vai aprendendo a enfrentar, você vai uh, se formando, entendeu? Nós tínhamos, um período, que nós tínhamos contato com os negros velhos, da, que tinham sido da Frente Negra Brasileira, eles eram de jornal para a Linda Alvorada, né? Uh, José Correia Leite, Jaime Aguiar e Henrique Cunha, né? Nós fazíamos discussões sistemáticas com ele. Depois tem um, um período que nós tínhamos reuniões uh, sistemáticas com o Florestan Fernandes. Por exemplo, aquela integração do negro na sociedade de classes uh, é um livro importante, uma análise sociológica e tal, mas ainda era o ponto de vista de um branco sobre o negro. A partir das discussões que a gente começou a fazer com o Florestan Fernandes, uh, ele muda... O rumo das obras deles, aí começa a fazer uns livros muito mais fortes, mais profundo revolucionários mesmo, entendeu? Entendi. Então, tinha um, um sociólogo, Eduardo de Oliveira, que foi uma figura importante, era um negro sociólogo, é, é gay, né? assumido, entendeu? mas era uma figura histórica importante, então nós tivemos contato com figuras importantes. Iraíma é de Almeida, uma médica negra, depois é, é, a Teresa Santos, tivemos discussões com a Teresa Santos, que era uma teatóloga, que fez aquele processo do agora falamos nós, uma peça que discutia a questão do negro, né? é, junto com Eduardo de Oliveira. Eles... Eduardo Oliveira e Oliveira, então eles desenvolveram esse processo. Então nós estamos tendo contatos com figuras ah, fundamentais e isso foi dando base para a gente. Né? Começamos a participar do SECAM, Centro Cultura e Arte Negra, que era uma entidade que tinha sido criada pela Eduardo Oliveira, e Oliveira, Oliveira Tereza Santos, nós começamos a fazer parte do Centro Cultura e Arte Negra. Tereza Santos foi... Ah, perseguida aqui ela se alvo do país ajudou a revolução em Angola entendeu então nós tivemos uma formação contatos importantes entendeu é, A disfarço do vai vai no vai vai eu fui é, chefe de ala lá ala do Calabuca nós trabalhávamos questões culturais a questão da da, da África entendeu fazíamos fantasia com no viés africano, fazendo um trabalho de conscientização, certo? E nós fizemos um trabalho no Vai Vai, Camisa Verde banco, na Nereira Vila Matilde, e mais uma série de escolas. Tava vendo esse ano o de das escolas de samba do Rio de Janeiro, aqui de São Paulo, elas vieram denunciando racismo, violência policial, então, é, avançaram para caramba, assim. Uh, além de ter aqueles negros velhos históricos né, que criaram o samba, que são a base da, da música brasileira, entendeu? Uh, hoje eles fazem um trabalho mesmo de conscientização, de denúncia, de inventamento. E eu, o, nós fizemos parte dessa, dessa história, o movimento negro teve um, uma presença, aprendemos com eles e desenvolvemos coisas. Né? Então, é isso. É, eu imagino, eu suponho, que quando você estava cursando Economia na USP, havia poucos estudantes negros. É isso? Sim. E como que a, a vocês, além de você que estava lá como aluno, como é que se dava esse diálogo entre... O, o, a militância negra que estava fora da universidade e professores como o Florestan, que você citou agora há pouco. Como é que acontecia esse intercâmbio? É, na ideia da discussão foi o Florestan Fernandes não era na, na USP, né? era, embora ele era um dos grandes lá, um dos principais mestres que a Universidade de São Paulo teve, mas a nossa ação era fora de lá, com ele, nossas nossas Uh, discussões, né? uh, mas uh, foi muito interessante, por exemplo, quando entrei na Universidade de São Paulo, uh, eu fui, quando eu fui me, me inscrever, quando cheguei lá, veio um monte de, de boy para cima de mim, né? querendo fazer lá aquela treta de calouros, aí eu dei uma de humilde, falei, não, eu vim inscrever o filho do meu patrão e tal, aí eles me deixaram, entendeu? Eu fui embora, aí voltei, fiz uma procuração. A minha tia me escreveu na, na economia lá da USP. No meu primeiro dia de aula, aí eu chego, tá lá aquele um bom tipo careca, aí eu chego com o do e tal. Aí eu olhei e disse, mas se vier com graça, eu vou dar porrada. Mas aí eles não mexeram mais comigo. Então eu, ficar tudo careca, eu. De break pau. Então, essa já foi a primeira demonstração que eu não estava brincadeira. <risos> foi muito interessante. E depois é, comecei a participar do movimento. Né? Por exemplo, uma vez eu vi, é, fui no, no. Nós somos num lugar que era onde estava o.. o Material de, que, dos estudantes que eles é, gravavam as coisas e tal, né? E quando uh, e eles estavam discutindo que a reitoria lá o pego, né? A, os equipamentos dele. Eu olhei e falei: pô, como é que pode? Os caras pegam o negócio deles e fica por isso mesmo. Aí eu estimulei da gente ir lá buscar, né? Eu, quando nós chegamos... A o... reitoria havia aprendido material. o material? Não aprendido. Quando nós chegamos, tinha uns dois ou três seguranças lá, mas quando nós íamos, que nós chegamos com tudo, eles se e nós íamos e retomamos o material. Hemiógrafo o... elétrico, que a gente usava para fazer o nosso jornal Água das Palavras, entendeu? É, que nós seguíamos de 74 a 76, no um jornal amplitário. Um como nós chamava o jornal? Árvore das Palavras. Hum. Nós distribuímos junto à população negra, né? no MAP, na, na, na Liberdade, nos bailes né, negros né, e tal. Na escola de samba, nós distribuímos esse Árvore das Palavras, que foi um, um jornal muito interessante, muito expressivo. Durante 1974, 76, nós distribuímos uh, esse, esse, esse jornal, né? Você tem, tem números dele guardados? Você conseguiu guardar algum exemplar? É, tem algum, alguns que eu tenho, tenho que pulsar aí, mas Legal. tenho sim, alguns. É muito interessante. Depois, eu vou, depois que a gente falar aqui, fizer essa entrevista, eu, eu vou pedir para você me mostrar, porque eu acho que deve ser bem bacana, e são documentos importantes, né? Eu acho que é muito importante preservar e divulgar, eu acho. Certo. Então, tinha, assim, preocupações, é, inclusive, logo quando nós entramos também, é, junto com o pessoal, aí depois teve um pedido para se da Liga Operária, de linha do aí nós tínhamos a articulação com o pessoal do trabalho, que também era de linha francesista, tinham saído de dentro da Liga Operária, inclusive, e nós tomamos a direção do centro acadêmico, entendeu? Então eu tive uma presença rápida na USP, mas foi ativa, ajudei né? a participar, a, a fortalecer a luta assim, no movimento nativo. A prioridade é essa para mim foi fazer o trabalho nas escolas de samba, nos bairros da periferia, nas favelas, não de ficar dentro da universidade. Eu já visto que eu é, nem terminei o curso, entendeu? Porque eu priorizei outras ações, outras esferas e é, fui bem sucedido hoje eu avalio que sim. Era era, vale era esse trabalho que você fazia junto aos bailes, às favelas, era um trabalho de risco, porque o poder naquela época considerava esse uma, um trabalho legal, um trabalho subversivo. É isso mesmo? É, com certeza. Mas é, é um negócio muito interessante que eu vou, vou dar para você, a gente pensar. Né? Por exemplo, uma vez no Vai Vai, eu arrumei eu... uma uma namorada lá, mano. mulher é bonita. Aí nós vamos pagar, ó. Chegou no lugar onde ela queria. A o que é, né? Uh -huh. Sei, sei. Chegou lá, ela queria cocaína. E aí eu não tinha, aí espiou, acabou. Entendeu? Uh -huh. Um negócio que depois, uma vez em Curitiba, veio uma loira alta, uma Aí veio para cima de mim, ai que barba, não sei o que, não sei o fazendo uma onda comigo. Ah, aí ela queria a maconha. Como eu tava aqui fim de chegar junto, eu falei que ia arrumar e saímos, mas aí ela pulou fora porque ela sabia que eu não ia arrumar nada, só tava querendo armar para cima dela. Aí depois caiu a ficha, pensei, pensei isso era armação. Na verdade, os caras não queriam nos prender fazendo política, mas queriam nos pegar como afirante, ah. entendeu? Depois sim, sim. caiu fita e me liguei que aquilo era armação para cima de mim, entendeu? Entendi. Então tem isso, tem muita coisa que eles não queriam nos pegar fazendo política para não, não demonstrar o que qual era a ação deles, entendeu? Isso aí você vai percebendo, vai aprendendo. Né? Então, muitas das coisas que a gente fez, a gente levou em conta essa essa postura que eles tinham. Né? E você, o que, e, como é que a tua família, a tua mãe, é, recebeu essa notícia de que você estava deixando o curso para se dedicar à militância? Como é que foi a reação? Não recebeu essa notícia, ela, aquela. Ela não, meio que não, não sabia, ela acompanhava né, essa coisa. Minha mãe a uma amiga BR, empregada doméstica, trabalhava na casa de classe média, por aí e tal. Ela, ela não acompanhava esse meu dia a dia. Né? Ela não percebia que eu não estava indo na universidade, que estava atipulando outra, outras coisas, entendeu? Então, não sei como Isso era uma forma também de você preservá-la, imagino. Sim, né certeza. E a chegada no, no metrô? metrô era uma novidade em São Paulo, né nos anos 70. Era uma empresa que estava começando. né Como é que foi Sim, que você foi para lá? Eu trabalhei no metrô de 74 a 74, é, 78, aí fui demitido, depois mudou o governo, né? quando a foi com o Montoro, eu voltei, depois do, é, eu fui demitido a primeira vez pelo Maluf, o governo do Maluf, depois voltei no, no governo do, do Montoro, né? é, depois é, do governo Quest eu fui demitido é, outra vez, então fui demitida duas vezes lá no metrô, mas desenvolvi é, trabalhos. É. A primeira comissão de negros que nós criamos foi lá no sindicato dos no, no, no metroviários. Né? Nossa, era a Associação de Funcionários, depois virou sindicato assim, de dos metroviários. Então nós criamos lá... Uh, e surgiu uma figura. O Walter Silvé, por exemplo, era lá no do... viário comigo. Lá. Não sei se você conhece o Walter Silveri, eu... eu sou um ilustre, sou professor intelectual, respeitado. Também foi uma surpresa quando. Eu falei, putz, valeu o trampo, né? Então tem isso aí, tem vários quadros que, que se desenvolvem, que é um investimento de. Você se faz na luta, né? Entendeu? Sim. E, e então o teu trabalho já já estava em pleno desenvolvimento, né? Esse trabalho político. E aí surge a ideia é, de criar o Movimento Negro Unificado. Sim. Como foi isso? Quando é que é, como é que aconteceu de você e os seus companheiros ali perceberem que era hora de criar uma uma, uma organização que reunisse várias partes do país. E por que que vocês deram esse nome, Movimento Negro Unificado? Você, você tem isso na memória? Conta para gente. Uhum. É, havia necessidade de se criar um movimento que unificasse. Então, nós criamos o um movimento unificado contra a discriminação racial. E, por exemplo, teve o caso do... do, do, do Sobeira da Luz, trabalhador, pai de família, foi preso e torturado no 44º distrito policial de Guaianazes, pelo delegado Alberto Abdala, da acusação de que tinha roubado frutas na feira. E isso uh, nos deixou revoltados. Tem o Rafael Pinto, ele que, era, que fazia parte do, do negro socialista, que era uma garotada, que era um, ainda fruto lá da liga operária. Né? Uh, então, uh, tem o caso de quatro garotos do time infantil de vôleibol, de regatas TT que foram proibidos de entrar na piscina. O segurança falou... Não, você deixar esses meninos entrar na piscina, imediatamente sem eh, sócios saem fora e tal. Então o técnico ficou revoltado e levou para essa garotada eh, essa questão né? o Rafael Pinto, que era o Paulo da Luz, era primo do Rafael Pinto. Então aí eles levaram para a discussão com o movimento negro, né? que ainda no, eh, no Centro Cultura e Artinegra, nós discutíamos, e aí, no dia 18 de junho, nós criamos o um movimento unificado contra a discriminação racial e lançamos publicamente, no 7 de julho na escadaria do Teatro Municipal. Quando nós estávamos preparando o ato, foi morto o operário Milton Lourenço, no bairro da Lapa, por um PM. Então, esses foram os motivos que nos levaram a, a, a fazer o ato público e a criar o... MNU, né? depois que foi acrescentado o palavra negro, numa reunião, há nascimento que eu inserir o negro, nós fizemos, ficou, era um movimento unificado contra a distração racial, ficou um movimento negro unificado contra a distração racial, depois tempo ficou só o um movimento negro unificado porque é, muito, estava muito longo, né, e tal. assim, MNU, né? entram as coisas todas. Mas, é, são momentos importantes fundamentais. E nós fazíamos discussões importantes, em meados de 70, né? nós fazíamos é, discussões, além desses que eu já falei, né? Eduardo de Oliveira e Oliveira, Fernandes e tal, Teresa Santos, nós tínhamos discussões, por exemplo, com os negros foragidos da Revolução de, que estavam na da, de, a Revolução de Angola, Guilherme de Sal, Moçambique. Então, nós tínhamos reuniões com, com sistemáticas. Então, foram tudo coisas que foram nos, nos fazendo a, a crescer, a avançar politicamente. Né? Isso foi tudo a, a base de criação do movimento negro uh, unificado. Nós estudávamos uh, Marques, Costa Fernandes, uh, pessoal de Amiga Cabral, Samura Machel, Entendeu? Francis Fanon, que é um, um tipo do nosso filósofo, né? na realidade, descobriu que Francis Fanon é o cara, certo? Então, tudo isso aí. A gente foi avançando em termos de, de formação, de, entendeu? Então, eu estava vendo aqui aquele, aquele ato público em 78, ali na, na Praça Ramos. Ele, ele, ele atraiu bastante a atenção da mídia, né? pelo menos os jornais escritos, que a gente tem acesso aos arquivos. Por que que você, é, como que você avalia que os jornais, ainda sob censura, decidiram dar guarida, dar divulgação para a pauta do movimento negro? que na realidade é, eles é, é mais ou menos que tá parecido agora com esse Bolsonaro aí eles investiram no Bolsonaro e agora querem pegar ele a mesma coisa foi a ditadura naquele período né eles eles investiram para derrotar força de esquerda e tal as forças progressistas uh, mas aí naquele período eles uh, a fim de derrotar a, a ditadura militar, então nós articulamos, tivemos, por exemplo, uma menina, Birna Christian, mais um dia, que era militante com a gente, uma figura incrível, ela mobilizou toda a imprensa nacional e internacional, aquela manifestação do 7 de julho, ela saiu na, na, na Folha de São Paulo, os grandes órgãos de imprensa, mas também saiu no mundo inteiro, as pessoas vinham dos Estados Unidos, da Argentina, da Europa, de África, e eles falavam de forma que eles se emocionaram de ver nós lá fazendo aquela manifestação. Então, nós nos articulamos muito bem para garantir aquele espaço. Né? Eu coordenei os trabalhos daquela manifestação e tinha decidido que eu queria estar dirigindo um negócio que não era para aceitar a provocação. Os policiais passavam e falava Aí só tem prostituta e ladrão, mas a negata segurou o filme e não, não foi para não provocação deles. O que é importante era garantir que aquela manifestação acontecesse e se esparramasse para país todo, para o mundo todo. Né? Porque o no combate ao racismo, nós fazemos aqui no Brasil, mas é uma ação que é internacional, né? Qual que é a lembrança mais forte? O momento daquele da, daquele dia que mais te marcou? Quando você lembra daquilo ali, qual a, uma das primeiras coisas que te vem à mente? Algo que você ouviu, o ou que você falou, algum gesto? Então nós tivemos um, um, nós fizemos um documento que mostrava qual era a base da nossa luta. Então foi feito a a leitura do, do, do, do daquele documento, né? teve intervenções importantes, fundamentais, mas o norte que era dado através do documento que nós realizamos, que denunciava a violência policial, o racismo nos meios de comunicação, o racismo no ensino oficial, a questão das empregadas domésticas, então era uma questão muito ampla. Né? Dava um norte, né? por exemplo, depois... Uh, outros períodos, nós uh, nós realizamos as grandes manifestações uh, em, em defesa da, de Nelson Mandela, contra o Apartheid, entendeu? o Movimento Egrificado, que realizou uh, no Brasil todo grandes uh, manifestações, inclusive que até o próprio governo brasileiro se posicionasse uh, diante da, da situação uh, da África do Sul, entendeu? Então, uh, foi muito importante. a Aquele 7 de julho, de, de de fato, foi um marco, mas que apontou o norte da luta né? e que mexeu com o país, com as Américas, uh, mexeu com o mundo, estabeleceu alianças do, do, do, do negro brasileiro. Uh, articulamos muito para que as forças progressistas no Brasil tomasse consciência do que tinha que ser feito. Mas, infelizmente, o racismo entorjetado atrapalhou, porque senão a esquerda hoje teria muito mais avançada, entendeu? E, com certeza, nós teríamos construído o socialismo no Brasil, nas Américas, porque o Brasil... Mas, infelizmente, a esquerda tem o racismo entorjetado com... É, foi meio difícil. Hoje eles estão tomando consciência de que essa questão do, do combate ao racismo é de fundamental importância para se transformar um mundo novo. Né? É... Isso é muito muito importante isso que você está dizendo, Milton. É, você acredita que essa tomada de posição que segundo você está ocorrendo agora é, se tivesse acontecido desde aquela época, final dos anos 70, começo dos anos 80, é, a luta da esquerda teria evoluído mais? Estaria mais consistente? Com certeza, Com certeza o mundo hoje seria socialista, porque o, o, o Brasil tem um peso fundamental pelo contingente populacional, pela sua posição diante do globo, Entendeu? Mas, infelizmente, foi complicado, né? Eles, infelizmente, não, não perceberam, porque assim está introjetado. Isso é um processo muito profundo, entendeu? Hoje estão começando a, a avançar nessa coisa, mas naquele momento teria sido muito mais importante essa, essa, essa descoberta, né? necessidade de enfrentar o racismo, o, o, o capitalismo que surge na Europa avançou sobre a humanidade, invadiu a África, a Ásia, as Américas, matou, explorou, sequestrou, fez o diabo, né? devem reparação histórica aos negros no Brasil, aos negros na África, aos negros no mundo, entendeu? E não há possibilidade de construir um mundo futuro sem essa reparação histórica. É de fundamental importância a reparação histórica, porque não é nenhum favor, é uma dívida que tem que ser resolvida. Né? Então, para se construir um novo mundo, a esquerda tem que tomar consciência de que deve reparação histórica aos negros, aos indígenas, entendeu a todos os povos oprimidos do mundo. É, você falava aí de que... Bom, o fato da esquerda não ter percebido isso naquele momento é, facilitou o predomínio da, do capitalismo ali na África. E aí a gente estava vivendo naquele momento um processo de, de lutas de independência, né? um período de descolonização. É... Faltou esse componente para a esquerda, porque senão uh, teria havido uma resistência maior ao capitalismo na, na África, por exemplo, na no sua opinião. No mundo todo. <risos> no mundo todo, né? Porque aqui, aqui também eles sacaneiam os negros. As prisões, a grande maioria dos presos são negros, entendeu? É um troço. Ah, então, é todo preso é um peso político. Nós aprendemos isso nas nossas discussões, nas nossas formações, entendeu? A questão do narcotráfico, o narcotráfico, famílias burguesas ilustres vivem à custa do narcotráfico, apende a molecada que segura as bocas, que hoje chamam de muito as prisões estão lotadas, mas... É... Entendeu? O negócio é muito sério, então tem que ter a compreensão do, do, do fundamento das, das, das coisas, entendeu? É, e, por exemplo, nós sempre colocamos que a questão das prisões tinha que ser uma das prioridades das forças progressistas trabalharem, entendeu? Mas não, eles subordinam as visões burguesas que manipulam, manipulação dos meios de comunicação. O negócio é muito sério, deixam os meios de comunicação na mão das famílias burguesas, entendeu? Entendi. Milton, você, você falava há pouco que acredita que está começando a, a haver uma compreensão por parte da esquerda da, da importância crucial dessa questão é, racial, da, da, do combate ao, ao racismo. Você está otimista? Você olha com esperança essa tomada de consciência, essa tomada de posição? Você acha que agora a possibilidades dessa luta se desenvolver como deveria ter se desenvolvido ou ter recebido o apoio, na verdade, que deveria ter recebido naquela época? Com certeza vai avançar. Mesmo porque nós fizemos todo um trabalho numa, numa juventude negra importante. então Hoje tem quadros incríveis aí desenvolvendo trabalho, e também tem setores da população não negra que avançou, entendeu? Então, nós contamos com, com, com esse avanço, né? E isso, com certeza, vai dar norte para para o país, para as Américas, para o mundo, entendeu? A extrema-direita, ela ela vem e tira conquistas, mas ela tem esse o papel político de provocar e tem que ser derrotada, não é? Então, com certeza, a situação que o país está passando hoje vai se avançar, vamos aumentar num, num outro nível, entendeu? É, regiões importantes vão voltar a ter forças progressistas, é, dano norte, então, é, é esse é o caminho para o Brasil, para as Américas, para o mundo, com certeza. Né? Então, nós vamos viver um momento rico de transformação. Tá? Milton, Milton, como é carinhosamente conhecido, como está a sua vida hoje? O que, que você tem feito? É... E, e, e qual é a mensagem que você gostaria de passar para os jovens que estão se incorporando a essa luta agora? É, eu, estou, eu estou aposentado, né? estou em casa com essa coisa dessa, dessa pandemia, que não é moda, então tem se muito pouco. Uh, tenho tido contatos com juventude incríveis que estão uh, avançando, então vão estar assumindo as lugares e tarefas que nós desenvolvíamos e vai ser muito importante essa nova fase que nós vamos uh, viver, mas uh, tem que ter ações importantes na, na, na área de. Comunicação, tem que ter ações uh, importantes na, na área cultural, não é? É, Esse país, uh, os setores reacionários e tal, eles tentam nos roubar, tentam uh, nos usar, não é? Então, nós temos que tomar consciência que nós temos que estar atentos, temos que enfrentá-los, temos que. É, Devotados, entendeu? E garantia a construção de um caminho de dignidade para todas as pessoas, é, independente de, de raça né? e tudo mais. É, então é isso, nós temos que aprofundar as discussões levando em conta as diferenças e como são usadas as diferenças para aqueles que dominam para nos explorar. Tá? E realmente trabalhamos para enriquecer culturalmente né? uh, os trabalhadores das mais diferenciadas formas uh, e desenvolvermos uh, meios é, através de comunicação, através de formação, colar, é, né? é, para que as pessoas avancem e assumam cada compromisso cada vez mais digno. Entendeu? Milton, existe alguma iniciativa hoje das dos coletivos, das entidades é, de, antirracistas que você que te encanta, que você destacaria como ah, algo promissor? Então, ah, nós temos... Ah... Puta, agora eu tô, estou tô ruim de, de nome, né? Então o pessoal vai articulando, depois eu passo para você o nome, que é lá com o menino, com, com... o Belchior lá, como é que chama? Douglas Belchior. Douglas Belchior. é Coalizão. Então, foi feita uma, uma coalizão. Coalizão negra. É, coalizão negra. Isso é, de, é fundamental. Importância, entendeu? É, eu fiz campanha, por exemplo, para a Erika Malunguinha. Malunguinha. É, e e quando ela foi eleita, para mim foi uma surpresa maravilhosa. Entendeu? Então, tem a coisa do... O, o Partido dos Trabalhadores, eles montaram uma estratégia para degradar, atacar o, o Lula, montaram isso para prendê-lo, entendeu? Um gênio, uma figura incrível, conheço a Lula de muito, muito, muito tempo, mas tudo isso, eles montaram uma estratégia de bandidagem mesmo para manter a, o poder na mão da, da, da burguesia reacionária, não é? Então, tem toda essa estratégia, mas tem setores que desmontam isso. Né? Essa coalizão é importante. Tem lá o... o Núcleo da Consciência Negra, que faz um trabalho importante na USP. Entendeu? É, nós temos o Amparar, que é a associação de amigos, de familiares, de presos e empresas, fazendo um trabalho sistemático. Nas prisões, que nós achamos que os setores progressistas todos tinham que, que fazer. Então, tem ações de fundamental importância que estão acontecendo. Teve conquistas importantes que uh, eles vão ter que, estamos sendo pressionados, vão ter que abrir espaço em universidade pública para a população uh, negra e indígena. Né? A universidade pública não pode ser apenas para os brancos e ricos. Então, tem coisas de fundamental importância acontecendo e vai fazer com que avance e haja um, um salto de qualidade. Então, o Partido dos Trabalhadores está se reestruturando, entendeu? Aqueles setores mais à direita vão pular fora. Tem o caso do PSOL que surgiu, que é fundamental importância. Então, a esquerda deve se unir aí: não é? É, PT, PSOL, PCdoB, pressionar aí setores meio né? De centro aí, que também, porque tem que rachar a, a direita, porque senão eles. Arrebento com nós, então. Sim. <risos> é isso aí, Zé. Né? Milton. São de casa. Muito bem. Milton, a gente está chegando ao final. Eu queria saber se você quer acrescentar alguma coisa, mas olha, desde já eu quero muito te agradecer. Quero dizer que é um prazer poder falar contigo, é um aprendizado grande. E, e parabéns pela tua trajetória. E se você quiser acrescentar algo, algo que eu não tenha perguntado e você julgue importante, enfim. É... é... Minha negra está me passando linha aqui. <risos> é que a revolução virá e será negra. Né? Então, com certeza, negros e negras vão ter uma, uma importância, a pior de fundamental importância uh, na transformação. E nós temos que juntar aí uh, uh, setores que de fundamental importância. Por exemplo, o MNU foi quem garantiu pela primeira vez, né? O, a, a manifestação, por exemplo, do, dos gays, lembrando que nós estávamos nós fizemos uma, uma passeata uma vez saímos da, lá da eu, aquele o Wilson Riquetti, ele pendia negros, é, gays, prostituta, então nós fizemos uma manifestação saímos do teatro municipal eu saímos em passeado, porque nós estávamos lutando contra essa ação do Wilson Riquetti. E aí nós saímos, os negão segurando nas faixas, aí as bichas, a bicha unida, jamais será vencida. Aí os negão começaram a largar aí eu tive que ir atrás, falei, deixa que eu converso com eles. Aí começamos, falei, não, eles não vão usar mais palavras de ordem específica, só geral e tal, que os negão pegaram nas faixas, mas não adiantou, a bicha, Aí, passando em frente, o 69, lá na Júlio Mesquita, até dessas pessoas também nós vamos lá para o Aroxo, terminamos a manifestação lá. É, tinha um, um, um prédio que estava um, um senhorzinho, um branquinho, estava é, com uma prostituta lá. Ela pulou a janela, foi para uma pra marquise e ficou com ele, pulando ele de camiseta. É, Dizer, de camiseta e cueca, essa da canção. Né? Aí ela ficou lá pulando com ele, e aí o pessoal. Maravilhosa! Foi muito legal. Mas foi importante, porque nós demos força para o movimento gay, para um monte de setores, entendeu? Que nós entendimos de fundamental a importância da, de colocar as bandeiras em frente. Então, essa ação uma posição progressista, com certeza vai avançar, vai tomar o país. Né? Você está vendo aí que foram eleitas aí, negras e tal, os caras estão atacando, ameaçaram de morte, a menina lá na coisa mataram lá o rapaz lá no Carrefour de Porto Alegre. Então, ações fundamentais que nós temos que ir, ir para cima. Os progressistas têm que tomar consciência que tem que ter um enfrentamento. Então, nós vamos construir um rumo para a construção de uma sociedade progressista, sem exploração. E é isso aí. É, muito bem. Milton Barbosa está otimista, esperançoso. Milton, muito obrigado pela sua presença, pela sua entrevista, pelo tempo, pelas pelo seu bom humor por essas histórias tão incríveis. Um valeu, grande abraço. Valeu aí, Vamos ver se a gente se encontra mais vezes e vamos pensar. Qualquer hora vamos tentar vamos pensar essa coisa do meio de comunicação, mas não tem uma estratégia específica e aí tem que ser muito bem pensada, muito bem trabalhada. Ok. Milton, obrigado. Um forte abraço para você. Falou, valeu força aí.